E eu começava a ver a ponta subir e eu... I wanna run away. I wanna run away. Colei mais ou menos às 10h30 e durmei muito mais do que é normal para mim e agora estou à espera que vocês me digam o que é que eu vou comer mas neste momento está 50-50 e isso vou-vos dar mais 5 minutos e depois vou ver o que é, que é que eu tenho que comer Ok, mas te um bocadinho e já está a fruta a ganhar. <risos> Tudo bem! <risos> Vou fazer outra, outra pergunta assim para as coisas andarem mais rápido. Vou Eu estou a ver que a fruta vai ganhar, mas enquanto esperamos mais um bocadinho, quero-vos perguntar uma coisa: almoço aqui em casa ou na casa do nono? Eu disse que ia esperar mais 5 minutos, mas. <risos> está a 50, 50 outra vez. Por isso... Eu... Estou a ficar com fome. Ou seja... A, a próxima pessoa a comentar vai decidir se é chocapique ou fruta. Ah, ok. 26, 24. -a pico está a ganhar por isso. Vai ser Choca É Fome. Enquanto vocês decidem que roupa é que eu vou utilizar, eu vou se um e já falamos. Escolheram calções, quer dizer, estava 50 a 50-50 outras vezes, não sei porquê, mas uh, decidi esperar só mais um minutos e ficou calções. E é isso que eu vou levar agora, por isso agora vou para o metro para ir ter a casa do nome. Então, vamos fazer o almoço em casa ou vamos à rua? não deve passar que com dizer que eu estou que eu a esquerda, porque ela está Só não, não se está à frente. Ah, está à frente. Ah, pois é. a direita deles, que é ali. <risos> então, Vamos para a direita? Lefties? Não. E sapatilhas? Sapatilhas radidas? É não. Agora esse é o. Eu também não consigo. Sabe, Salsa? Isso é o Lefties. Sapatilhas radidas. Isto. É da salsa. É da salsa. E os óculos. Estás a <laughs> ganhar. Olha, aqui tem uma piscina, por certo. Certo? Certo. Não sabia. Pessoal, é ridículo que a Maria João escolheu. Não, não. De cá tu. à tua nova praia. É assim. Enfim, mas. mas Vão todos deixar de seguir só por causa disso. Praia, 3 <risos> votos. Já! Como é que é possível? Não ah, aparece as hashtags? Eu estou a seguir a hashtag a Boa Maria ah. porque eles põem fotos e às vezes gostam. Às vezes não, sempre passa eu... Vamos rebolar! <risos> ainda estão poucas pessoas. Tem oh, é é que chegar aos 100. Ih, eu não quero ficar parada no carro. Este, este desafio é horrível, não gosto. Parece que estamos muito empatados. Vamos importados. a tocar então sem, sem ninguém saber. Vamos lá. então Lazy, oh, mas está a ganhar a praia? tá vamos passar vamos a usar a praia. Corta! Corta! Não, mas é só por causa para eu trocar? Sim. Eu posso trocar aqui? vou ser até Está 45 praia, 13 de 14 A não foi uma... uma escolha muito estúpida. É. <risos> Como é que é isso? Isso é da minha seca. Ai, apaz! Não adoro! Até me assustei! Visto o Inception? Também há uma parte em que a rua está. Fiquei mesmo assustada! Que horror! Olha, vai-se embora! Pode ir! Pode, se quiser, Não assim tanto tempo! Ai, aquele! Que lento! Existe, vai? Vai ah, podemos cancelar a praia uhum. Eu Nunca tinha visto isto acontecer Não? Já tinha visto um no Crazy Taxi e eu começava a ver a ponta subir e eu... E o mais provável e é agora dar um mergulho. pô. Sou muito mais provável que tu. Eu? E eu logo. Não ia de nada. Podias fazer que ias, mas depois de chegava ali para em 20 minutos. Estou triste com vocês. São 4 de vocês. Agora, agora também só fizeste 5 minutos. Espera, faz para isso. Não, faz tá é para tu. Estou triste. Tem bónus. foi seu? Foi o papel era diferente. <risos> e temos uma nuvem. Ah, oh, eu não quero fazer isso, tenho muitas armas. Anda tá agora... não fosse... Não, é essa essa o... seguidor escolher. Essa ah, não vais tu. E um... Um símetro. Hum, só... é, um quê? Um a e um planeta. Ui, uh, último, eu saí. Não era não. Vou Oh, man. Oh, Eu ter dito nono. Estavam os ricos desde no meu. É, Enfim, eu amei. Ganhaste o raspar e sou é maior. Agora é maior, maior Também estou a ganhar o raspar. O raspar, vou ir ao... Ah, eu já gostava, mas é uma coisa má. Porque eu mudei o nome, todavia meti tinha marido daquele lado e no, e no outro. No outro meti o ao contrário. O marido daquele lado. Fim da mãe, não te rias. Zonal so, Bronze, mais o João Mar. Ai, é o mar com estas garbota, sabe? Eu não vou... É, companhias, eu vou mesmo tomar bem com elas, já vi, estão tão perto. Oh pai... Opa, é tão calmo, é tão calmo! Não, olha as suas pés! Quem vai ao mar, perto do lugar! Que lugar? assim... Quem é que vai à água disso lá? Ah, já está a gravar. Quem é que vai à água? Hã? bora água Aqui tem transportes dela Tá bom Tira os transportes tá muito, muito fria. tá Não? Tá... <risos> Olha, quem tem mais ali? <risos> Qual é a sensação d'água? água <risos> com frio, tá? <risos> <Wait>? <risos> rápido, Kaka vai tá mesmo um passo. <risos> que rápido. Oi bom Tá bom! Tá bom, tá? tá, tá bom, a sério! Fez <risos> é comigo? Hã? Fez comigo? Vais comigo? Fez comigo? Não! <risos> Vamos agora para casa. Encomendamos pizza ou fazemos comida em casa? Passa por aí?